Deixa eu adivinhar, você está tentando jogar Caliber no controle, mas não está conseguindo, não é? Vem comigo que eu te mostro direitinho como é que faz isso. Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou trazer para vocês aqui mais um conteúdo bem pedido por vocês, que é basicamente um tutorial... De como jogar o Caliber Aliás, com esse tutorial você vai conseguir jogar não só o Caliber Mas você vai conseguir jogar qualquer outro jogo de PC no controle, beleza? Ainda que ele não tenha suporte ao controle A intenção é essa mesmo E o melhor de tudo, vocês vão conseguir jogar com absolutamente qualquer controle Seja de PS3, de 360, sei lá, do, do Switch, do PS4 Qualquer controle que você tenha jogado aí Aquele controle Link que você comprou tem 10 anos e não serve pra nada ele vai servir agora, beleza? Mas antes, convido você a se tornar membro patrocinador aqui do canal. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro, dá uma olhada nos benefícios e faça parte do nosso Squad Tático, beleza? Caso seja novo por aqui, se inscreve aí e ativa o sininho. Se você curte gameplays táticas, gameplays em stealth, roleplay, operações especiais, enfim, tudo relacionado a game de tiro tático, então você está no local correto, beleza? Vamos que vamos! Então, senhores, como vocês sabem, eu tenho trazido vários conteúdos aqui sobre Caliber, que é um novo game free-to-play aí, bem interessante, mas que tem aí um grande problema. Ele não tem suporte a controle, que é uma coisa bem comum hoje em dia, mas ele não tem, ok? Porém, eu descobri uma forma aqui de burlar isso, digamos assim, né? E eu tenho usado o meu controle ps 4 para jogar o Caliber tranquilamente desde então, né? E o segredo tá aqui nesse programinha de apenas 23 megas chamado Xpader, beleza? Eu não vou mostrar aqui o passo a passo de como encontrar o programa, como instalar e tal, esse tipo de coisa, porque eu acho que todos vocês já devem saber como fazer isso, Na verdade? Ele é um programa grátis, basta você digitar no Google aí, XPader e automaticamente vai aparecer um link Vocês baixam, tudo certo E vamos a partir daí, beleza? Até porque essa é a etapa mais simples de todas né? Então a gente vai focar aqui Numa segunda parte Que é um pouco mais complexa Que é a parte de configuração Vamos lá Beleza pessoal, eu já estou aqui com o Xpader aberto, é, vamos fazer aqui as configurações, eu vou fazer aqui desde o início para que vocês tenham aí a exata noção de como fazer aí nos PCs de vocês também né, a gente vai começar aqui, clicar em New vai aparecer essa telinha rosa aqui beleza é, a gente vai aqui nessa segunda aba né a aba imagem e aí a gente vem aqui em open vai aparecer uma série de imagens de controles né de joysticks aí é, aqui enfim realmente são várias né eu vou procurar aqui uma do ps2 do ps3 na verdade que é essa aqui essa aqui que eu vou usar Por quê? Porque eu estou usando um controle do PS4 E o layout é bem parecido com esse aqui Então basicamente você não precisa usar a mesma imagem do controle que você está usando Você só precisa de uma imagem de um controle mais ou menos parecido Porque aí você vai usar ele como referência para poder mapear os botões Beleza? Então vamos começar aqui Aqui eu já cliquei na aba Sticks e aqui é importante que vocês já conectem logo o controle de vocês, né? Para que ele seja reconhecido. Vou clicar aqui em Enable, no Stick 1. Beleza, ele vai pedir para mim clicar para esquerda e na sequência para cima. Pronto, eu fiz. Ele já mapeou, ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o Stick 2. Clica aqui no Enable, vai lá, esquerda, para cima. Pronto, os dois sticks já estão devidamente configurados. Ok, vou colocar aqui e aqui, respectivamente. Beleza, a gente vai repetir o processo com a próxima aba que é a de pad. Ok, pronto. Colocar o D-pad lá em cima do D-pad. Agora vem a parte dos botões propriamente ditos. né? E aqui é basicamente o seguinte. Você vai apertar o botão que você quer mapear. No caso, eu vou apertar o quadrado. Ok. Apareceu o quadrado aqui. O que, é que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse quadrado para o botão quadrado. E assim sucessivamente, com um triângulo, com um bola, com um o X, R1, L1, com start, que agora é options, né? Mas sempre foi start. E eu vou apertar também o L3, colocar aqui no meio e o R3. Lembrando pessoal que eu estou fazendo essa configuração aqui para o controle do PS4, mas é exatamente a mesma coisa para o controle do Xbox, ok? Então podem repetir a mesma coisa, só vai mudar logicamente o nome dos botões, né? Que no, no Xbox tem outros nomes, mas vocês entenderam aí. Okay? Vamos configurar agora os gatilhos, né? E ok. Essa parte aqui está finalizada, beleza? Aqui a gente volta para aquela primeira parte, né? Aquela que estava totalmente vazia. Agora já tem o controle aqui com todas as teclas mapeadas. Como eu já estava mexendo aqui antes, já tem mais ou menos um esboço aqui, né? Essa configuração aqui é a configuração que eu uso para o Caliber. Então, se você quiser... É, já usar essa configuração aí Com todos esses botões Você já pode usar né? Se você quiser jogar como eu jogo põe ponho aqui o R em cima do quadrado Que é para recarregar Eu uso o E aqui no local do triângulo Para poder interagir né? com, Enfim, com o que aparece no game é, No bola eu ponho Para agachar Que é o control E assim sucessivamente No R1 eu uso o X Que é para mudar o lado da câmera né? O ombro no L1 eu ponho o Q, que é o botão da habilidade especial. E como eu disse, assim sucessivamente. No D-pad eu ponho para cima aqui o 1, que é a arma primária. O 2, que é a arma secundária. E assim vamos. No L2 e no R2 eu ponho os gatilhos. Tudo certo, sem problema. Agora aqui, para finalizar, tem uma coisa muito importante, ok? Que é o que É a sensibilidade, beleza? isso aqui faz uma grande diferença a gente vai aqui no stick direito ok settings vai aparecer para vocês aqui um outro valor eu não lembro qual é o valor que vai aparecer aqui mas eu acho que não é esse com certeza não é esse porque esse aqui já está configurado por mim então assim eu recomendo que vocês testem né até porque como a gente tá mexendo com sensibilidade cada um vai se adequar a um tipo diferente o que ficou melhor para mim foram esses valores aqui então aqui você pode mover para cima ou para baixo tá vendo tá vendo que o círculo vermelho ali vai aumentando e diminuindo para mim o melhor número foi o 12 13 aqui né no caso pronto foi o que ficou melhor para mim Ok tudo certo após isso você vai vir aqui mais uma vez você vai vir em mouse em settings esses valores aqui também vão estar diferentes Ok porque aqui você vai mexer na sensibilidade Aqui vai ser o cursor que vai mexer a câmera né? No caso, o analógico direito vai mexer a sua câmera Então presta atenção nisso aqui também Para não ficar nem muito rápido e nem muito devagar Para não atrapalhar você durante a jogatina Lembrando que tudo isso aqui, conforme a gente mexe em sensibilidade Como eu já falei, é super importante que você teste, beleza? Tira aí, sei lá, algumas horas aí Sei lá, uma, duas horas só para poder testar a questão da sensibilidade a que fica melhor para você depois que você consertar tudo isso deixar tudo ok aí você salva e aí todas as vezes que você entrar você só vai selecionar o perfil e já vai entrar direto Beleza é para mim aqui a mesma coisa eu coloquei 50 no vertical e 50 no horizontal foi o que ficou bom para mim mais uma vez teste aí e ache o melhor número para você de repente você precisa de uma câmera um pouco mais lenta ou de um pouco mais rápida vai depender do seu estilo de jogo ver aí ok então isso aqui pessoal basicamente é isso aí tá tudo ok aqui é só você abrir o seu jogo e jogar basicamente né eu tô com o calibre aberto aqui e logicamente eu já vou dar uma jogadinha mais vai ficar para o próximo vídeo <risos> beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí, é uma pergunta que o pessoal tem me feito bastante, né? E agora eu estou trazendo aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para todos vocês que vinham pedindo por essa dica aí, ok? Forte abraço a todos, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo aí para mais pessoas que têm essa dúvida, certo? Valeu, falou, forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.